Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Josiane Amorim e esse aqui é o meu canal, onde eu falo sobre empreendedorismo, um pouquinho de autoconhecimento e posso falar sobre outros assuntos é só vocês me pedirem antes da gente começar eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal deixa um like porque é bem importante para mim vai lá no meu instagram arroba josiane e se você quer as planilhas né para você poder preencher dessa série de vídeos aí que eu tô passando sobre empreendedorismo me siga lá no instagram e me chama no direct que daí eu mando a planilha para você tá vamos lá começar preparados para mais um vídeo então nós já falamos sobre técnicas de marketing para conseguir clientes, falamos sobre alguns modelos de negócios para montar, falamos sobre estratégias, marketing e divulgação e hoje nós vamos falar sobre como apresentar e vender o seu produto de forma atrativa e representativa. Aproveite o conteúdo porque no final você vai sair daqui com tanta informação e ferramentas para aplicar na sua empresa que nem vai acreditar em como é gratificado entender sobre o mercado como os vídeos anteriores foram recheados de ferramentas para que você possa utilizar na sua empresa esse vídeo aqui vai ser um pouco mais descontraído até porque não existe muito segredo na apresentação do seu produto você precisa se preocupar na verdade com poucas coisas como por exemplo cenário limpeza forma de mostrar etc sabe aquele ditado que diz que a primeira impressão é a que Pois é, é a mais pura verdade e se tratando de apresentar produtos ou serviços, é exatamente assim que funciona. Você precisa ter fotos atrativas dos seus produtos, porque dificilmente as pessoas elas vão se apaixonar pelos produtos que você vende se perceberem desleixo nas imagens ou propagandas. É necessário que você tire boas fotos, inclua elementos nas fotos. Um exemplo, você vende de roupa, veja essas imagens aparecendo aqui na sua tela, veja esse vestido, esse daqui, você acha que a apresentação tá bonita? Até que tá né? Fundo branco, o vestido tá alinhado, mas agora veja essa outra foto aqui com essa composição. É isso, é isso que eu falo quando eu me refiro a inserir elementos, é mostrar um cenário, deixar atrativo. Fazer com que as pessoas tenham vontade de comprar, de pagar, de comer. Quando se trata de prato de comida, qual deles aqui você compraria? Hum? Veja aqui mais alguns exemplos. Eu sou totalmente desfavorável a esse tipo de fotografia, seca, sem fundo, a não ser que seja para e-commerce. Agora, para rede social ou loja física, precisa sim ter um bom cenário, algo que encha os olhos das pessoas, algo que te diferencie das demais empresas. Olha esses outros exemplos aqui de bolsa. Vocês acham que não existe diferença entre essa foto e essa outra aqui? Lembre-se sempre disso. O que é bonito chama muito mais a nossa atenção do que aquilo que é desleixado. E como diz o eterno Vinícius de Moraes, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. E com relação à apresentação da sua loja física, quando você possuir uma ou colocar os seus produtos para vender, é necessário seguir o mesmo padrão de pensamento e ações. É preciso que as prateleiras estejam bem organizadas, limpas, com paleta de cores distribuídas harmonicamente. E o que isso quer dizer, hein, Josi? Bom, quer dizer não misturar cores que não casam entre si. Distribuir sempre tom sobre tom. Até pode misturar cores fortes, desde que elas conversem entre elas. Isso tudo você consegue saber mais através de um profissional da área. E a mensagem do produto também demanda atenção. De nada adianta você ter uma foto linda, mega produzida, se na hora de expor na sua rede social, você não colocar o valor ou informações sobre aquele determinado produto. Ou pior ainda, se você escreve texto errado. Eu sei que às vezes o corretor ele escreve algo errado, mas as pessoas elas sabem quando foi o corretor ou quando foi falta de português mesmo, hein? Muita atenção a isso. Outra coisa que é muito importante na apresentação do produto é o conhecimento que a sua equipe de vendas tem sobre os produtos. Treine bem os seus colaboradores para que eles possam sanar todas as dúvidas dos clientes. Ou se eles não souberem tudo, que eles estejam preparados para dar uma boa explicação ao cliente, que aquela informação eles não detêm naquele momento, mas pedir para o cliente esperar só um momentinho, né? Que você vai em busca da informação correta. E isso pode acontecer quando o mix de produto é muito grande. Basta apenas que o colaborador tenha um bom jogo de cintura e envolva o cliente para que ele espere tranquilamente até que ele retorne com a dúvida daquele momento. Demonstração é uma excelente ferramenta para você apresentar os seus produtos. Veja o caso da gigante Mary Kay. Como ela faz? Não é através de demonstração? E as gigantes do café? Que quando você vai no supermercado, tem aquelas promotoras servindo cafezinho, Hã? É uma ótima tática para que o seu produto se torne conhecido. A degustação, ela faz com que as pessoas conheçam a qualidade dos produtos que você trabalha. Outro fator importante na apresentação do seu produto é saber a hora de tirar ele da prateleira e para isso você precisa ter um sistema de estoque muito bem alinhado. Assim você vai ter registro de tudo que está sendo vendido e registro dos produtos que não são tão aceitos pelo público. Estes você precisa deixar de vender e partir para os novos itens. Muita gente acha que basta ter os produtos expostos nas prateleiras e tá tudo certo, mas não tá. Você precisa estar onde o público está e nunca se usou tanto as redes sociais como temos usado hoje. Nunca se ganhou tanto dinheiro nas redes sociais quanto as blogueiras e influencers estão ganhando hoje né eu não sei se você se lembra mas até pouco tempo atrás somente atrizes e atores de tv é que eram famosos e tinham influência e hoje o cenário é completamente outro a internet está cheia de pessoas comuns que até então nunca apareceram em tv ou rádio mas que no entanto fazem tanto sucesso na internet que não só tem mais influência quanto atores ou personalidades famosíssimas na TV, como ganham tanto dinheiro quanto eles, viu? Por que que eu falei isso? Falei pra você entender o tamanho dessa ferramenta, que é a internet e a rede social. Tanto que teremos um vídeo somente sobre ela, onde nós vamos falar sobre YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter e LinkedIn. Você precisa fazer parceria com pessoas influentes, não precisa buscar aquelas que têm milhões de seguidores. Estas, com certeza, vão te cobrar um valor bem alto para divulgar a sua marca mas se você pesquisar você vai encontrar vários influencers com números menores, dispostos a trabalhar através de parceria ou permuta. Fica essa dica aí para você. Outra dica bem importante é a ferramenta de modelagem. E o que, que isso quer dizer, Josi? Bom, você usar a modelagem nada mais é do que você se inspirar num modelo já estabelecido no mercado, seja envolvendo coisas ou pessoas, igual o vídeo do Cases de Sucesso que a gente gravou anteriormente. Fique de olho nas marcas famosas que vêm vendem produtos parecidos com os teus. Veja a forma como elas apresentam seus produtos, como elas se comunicam e veja o que você pode utilizar para implantar no seu tipo de negócio. Só tome cuidado com cópia, pois nem tudo que elas fazem vão dar certo para você, porque provavelmente elas passaram por todo um processo de descobrimento para atingir aquele determinado público. Vale ressaltar, embora já foi falado isso freneticamente em outros vídeos, mas nunca é demais, né? É sobre a importância de entender o seu público-alvo. Você precisa saber quem é, quantos anos ele tem, onde ele tá e o que ele gosta de consumir. Assim, você pode pensar em diversas formas de adaptar o seu produto para esse público, assim como escolher a campanha adequada para atingir essas pessoas. Você pode fazer N coisas para fazer o seu produto se tornar conhecido. Investir em campanhas patrocinadas é uma alternativa que precisa estar tá no seu plano estratégico e no seu plano financeiro. Faça lives na rede social para conversar com as pessoas e mostrar os benefícios dos teus produtos. Faça listas de presentes caso os teus produtos entrem no segmento de presentes. Quando alguém está sem ideias para dar um presente, o mais comum é ir até o Google né, e pesquisar algo como presente para aniversário ou o que comprar no dia das mães ou presente de namorados ou ainda presentes que encantam. <risos> Esses resultados eles trazem listas e mais listas com diversas dicas de presente criativo para cada ocasião. Por que não fazer as suas próprias listas? Utilize essas datas especiais e crie listas, pensando em quais produtos a sua loja possui, que seriam excelentes presentes. Você pode até mesmo fazer lista mais segmentada, levando em consideração gostos e estilos do seu público. Essas listas elas podem ser divulgadas no teu site, nas tuas redes sociais ou até mesmo expostas na sua loja física. E outra opção é entrar em contato com blogs que façam essas listas e conversar com eles para que os seus produtos sejam incluídos em algumas. E não esqueça o famoso e-mail marketing. É muito importante montar uma apresentação bonita com fotos e informações interessantes e disparar por e-mail. E agora, para finalizar esse vídeo, eu vou recapitular coisas que foram faladas, tanto aqui quanto em alguns outros vídeos, tá? Sobre coisas que você pode fazer para se destacar no mercado. Tenha objetivos claros. Quando você sai de casa e decide fazer uma viagem, você provavelmente já sabe exatamente qual o destino final, não é mesmo? Então conheça o seu cliente ideal para suas ações serem mais efetivas e consequentemente você vender mais. É preciso mirar no alvo certo foco na solução, uma vez que você conhece o seu consumidor e as suas dores, use isso para vender mais, invista em marketing digital, olha, eu falei bastante nisso, né, mas eu repito, use as redes sociais, praticamente todas as pessoas estão nelas, encontre o seu diferencial, o que te torna melhor do que todos os outros que vendem produtos parecidos com o seu? Hum? entregue com qualidade, vender com qualidade significa evitar complicações futuras e trabalhos dobrados. Seja simples, a maioria das pessoas buscam simplicidade, o que não quer dizer que a apresentação do seu produto tenha que ser simples demais, precisa sim ter um cenário bonito, como já falamos nesse vídeo, tipo o meu cenário, olha só o meu cenário, deixa eu virar um pouquinho aqui, aqui desse lado tem a minha bonequinha, Aqui tem alguns detalhes, aqui também tem uns detalhes, ali também tem detalhe, desse lado aqui agora, aqui tem detalhe, ó, tem um coraçãozinho, aquele coração lá foi a minha sobrinha que fez, aquele lá veio de outro país, tem o quadrinho, aqui tem outro detalhe. O negócio é você surpreender o seu cliente. Então, viu como o cenário é importante? Tente sempre entregar algo a mais do que o que você está vendendo. Isso vai fazer com que o cliente fique admirado e grato por ter comprado o seu produto. Quebra o preço! Muitas vezes, o cliente ele se assusta com o preço, mesmo que seja algo que realmente vale a pena e ele precise. E nessas horas, você pode ajudar o cliente a decidir fazendo as contas junto com ele. E uma das melhores estratégias para isso é quebrar o preço em porções menores assim ele vai entender que ele vai estar tá fazendo um bom negócio e cuidado com os descontos abaixar o preço pode ser perigoso pois você corre o risco de não conseguir aumentar esse preço depois seja responsável e honesto não desperdice a chance de fazer algo maravilhoso ao seu cliente e não faça com que ele se arrependa de ter fechado o negócio com você acredite no que você vende em um relacionamento se uma pessoa descobre alguma mentira, a confiança é quebrada e quase sempre é um caminho sem volta. No mercado, o consumidor funciona do mesmo jeito. Atenção na hora do fechamento. Você fez tudo certinho durante todo o processo. Cuidado para não errar na hora do fechamento e perder a venda, hein? Nunca pare de aprender. Você e a sua equipe precisam estar sempre atualizados sobre o que acontece no seu segmento. Isso mostra credibilidade e confiança. A gente tende a confiar mais nas pessoas que sabem mais do que a gente, tá bom? Gente, o vídeo é isso, né? Vou ficando por aqui e eu gostei muito de gravar esse vídeo, eu acho assim que ele tá bem tranquilo, tem bastante dicas, né? Essa sequência de vídeos que eu tô trazendo pra vocês é basicamente um curso de empreendedorismo, tá? Se você for estudar sobre empreendedorismo, em qual lugar você vai perceber que você vai aprender tudo que eu estou falando para vocês aqui nesses vídeos como por exemplo é, como precificar o seu produto técnicas de marketing planejamento estratégico aí entra né, a organização as planilhas todas que eu falei então se você pesquisar você vai ver que é um curso de empreendedorismo mas é online e é totalmente gratuito Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Dê um like nesse vídeo, né? Se você gostou, porque me ajuda bastante. O YouTube, ele entende que o trabalho que eu, que eu venho desenvolvendo tá ajudando vocês. E vai lá no meu Instagram, arroba Josiane Se você quer as planilhas que eu venho falando aqui nesse, nessa sequência de vídeos, me segue no Instagram e me chama no direct que eu mando pra você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!